Efeito gata borralheira, que é organizar todo dia ou fazer tudo de uma vez só. Sim, por mais que isso pareça esquisito, a organização como eu tô te mostrando é como se fosse um evento. Você encontra o lugar certo para as coisas uma única vez. Um lugar lógico que funcione para todo mundo e isso pode e deve ser conversado antes. Mas todo mundo tem que saber como voltar com as coisas para o lugar. E o que isso tem a ver com não organizar mais a minha casa todo dia, Priscila? Tudo! Você vai fazer essa análise e colocar as coisas no lugar certo uma única vez. Depois, as coisas vão voltando para o lugar como você volta para casa. Quase que automaticamente. E por isso que depois de ter um colocado um sistema que funciona de verdade na sua casa, você não vai gastar mais do que 15 minutos para manter a sua casa em ordem. Você vai controlar as suas coisas, e não as suas coisas vão controlar você. Quando tudo na casa tem um lugar, quase nada precisa ser feito diariamente.